Fala galera, eu sou o Cássio JC, tô aqui hoje para apresentar para vocês o meu programa The Rockstars, onde eu vou falar de música, guitarristas, música instrumental, rock and roll e muitas outras coisitas mais. Então para iniciar esse episódio aí eu vou estar tá falando hoje do Juninho Afrão, um grande guitarrista aí da banda Oficina G3. Mas eu peço também já deixa aquele like aí, se inscreva no canal e também deixa aqui no final do vídeo os seus comentários, o que, que você achou, o que que você gostaria de ver aqui, tá? Deixa aqui nos comentários para saber. Então hoje é estreando o primeiro episódio do The Rockstars, eu quero estar tá falando do Juninho Afran, um grande guitarrista com uma técnica incrível, tem uma banda muito legal também, o Oficina G3, acredito que você já conhece, e eles estão em pausa nesse momento, mas continuam lançando alguns singles, e eu acredito que em breve a banda vai voltar. E aí, curtiu os vídeos do Juninho Fran, Lembrando aí de você deixar aquele like, se inscrever no meu canal. E também deixar aqui nos comentários pra mim qual é o vídeo que você curtiu aí. Você curtiu rever aí os vídeos antigos do Juninho Fran. Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.